E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos utilizar as razões trigonométricas para calcular a medida de um ângulo. E temos o seguinte: a tabela abaixo apresenta as razões aproximadas dos ângulos 25 graus, 35 graus e 45 graus, ou seja, essa tabela aqui que mostra os ângulos e cada uma dessas razões. Por exemplo, a tabela diz que, se você calcular a razão do cateto adjacente pela hipotenusa para o ângulo de 25 graus, isso vai ser igual a 0,91. E se você fizer isso para o ângulo de 35 graus, isso vai ser igual a 0,82. E o que nós queremos aqui é usar essa tabela para determinar aproximadamente a medida do ângulo D e eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, o que queremos é calcular a medida desse ângulo aqui nesse triângulo D é F. Para fazer isso, nós podemos utilizar uma dessas razões aqui, mas eu vou utilizar essa segunda aqui, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cateto oposto a esse ângulo aqui é esse lado, então, esse lado é o cateto oposto, e a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, esse lado aqui. Então, essa aqui é a hipotenusa. E, claro, eu utilizei essa segunda aqui porque no meu triângulo eu tenho o cateto oposto, e a hipotenusa. Quando eu falo que você poderia utilizar qualquer uma dessas aqui, é verdade, mas você teria que achar o outro lado com um teorema de Pitágoras, por exemplo. E nessa segunda razão, nós utilizamos o cateto oposto ao ângulo que queremos e também utilizamos a hipotenusa. Então, efetuando a razão aqui ao lado, nós temos que o cateto oposto é 3,4 e dividimos isso pela hipotenusa, e isso vai ser aproximadamente. Deixa eu fazer esse cálculo aqui: 3,4 dividido para 8. E para tirar essa vírgula aqui, eu posso multiplicar tanto aqui por 10, quanto esse 8 também, e aí eu vou ficar com 80 aqui e com 34 aqui. Deixa eu apagar essa vírgula. E agora, eu posso realizar essa divisão, lembrando que 34 é menor do que 80, por isso, eu coloco um zero aqui e um zero vírgula aqui, e 340 dividido por 80 dá 4, e 4 vezes 80 dá 320. Então, se eu subtrair isso aqui, vai sobrar 20. E eu posso colocar um zero aqui, e 200 dividido por 80, é igual a 2 e 2 vezes 80 é igual a 160 e sobraram 40. E eu poderia até finalizar essa conta, mas nós queremos um valor aproximado. E observe que na minha tabela todos os valores só têm duas casas decimais. E o ângulo que tem a razão igual a 0,42 é o 25 graus. Portanto, esse ângulo aqui é igual a 25 graus. E eu espero que você tenha entendido a importância de utilizar razões trigonométricas. E até a próxima, pessoal!